Tudo se abre, tudo se fecha, tudo que é festa também é flecha. Se você não liberou ou não conquistou o leio, saiba que o momento dele pode chegar para o aveludamento correto. Mas o momento e o tempo, às vezes a gente fica com pressa, fica com receio, acha que tá esperto. Mas no momento certo, entra no reto. Beleza? Recitamos um poema aí pro Vitor. <risos> Manda um cima, pulo pra cima, pô. Ah! Vai, o time que invocar o se fudeu. Se fudeu, tá valendo. Se fudeu, se fudeu. Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Se fudeu dois, três. Acerta, acerta. Ah, se fudeu. Ah, vamos nessa. E eu roubando a dia agora, mano? A treta tá rolando. Pau e pedra pra todo lado. Tô pensando em lutar no escuro, o Tei é isso, galera, você sentiu o bagulho, mano? Vai lá e faz, mano Vai lá e faz, sentiu, faz, mano Não fica com a dúvida de Ah, e aí, ah, e tal Mano, vai lá e faz, mano, o bagulho, entendeu? Nossa, o Kog pô, velho Cara zica Pera que não adianta Não! Família! Zitou, chutou, chutou, chutou, chutou Chutou, chutou, chutou, tô, tchuto, tchuto. O que que eu vim fazer aqui, mano? Marquinho flash por Prime? Aqui, Magote. Magote Gamer 15. Fica a vontade pra vir deslizando aí o Primezinho, papai. Não! Vai morrer todo mundo aqui. Ah, tá. Meu Deus, eu embora, galera. Eu não vou acertar um bind. Eu não vou acertar um. Ele tá parado, agora não tem como errar. Quem que falou Olha lá, galera? Flashzinho por Prime. Quem que falou flashzinho por Prime lá, galera? Meu Deus, você não vai morrer não. Pera aí, pera aí. Ah, <risos> meu Deus, mandei muito. Esse tom de voz aqui, meu, é, tem saudade no meu tom de voz ou não? E aí, bora topar? Vamos se ver? Ah, o que, que eu demonstrei? Cringe? Pô, hora dessa, Lucas? 10 da manhã, mano. Tendo uma interação com meus meninos aqui, mano. Você vai digitar esse negócio aí, pai? Chapado. Demonstrou que você quer o caramujo trufado dela? Então, mano, eu acho que no fundo, no fundo, é só isso. Será, mano, que a, que a gente ou as pessoas querem, mano? Você já parou pra refletir sobre isso aí, mano? Será que no fundo, no fundo, vamos lá, os seres humanos, nós, trabalha, tem um convívio social. Pra no final das contas, mano, só ter aquele caramucho perfeito pra dar uma... Pra, às vezes trocas de caramucho às vezes... Alguma coisa no caramujo, né Um, um intuito o caramujo Galera, eu nem tô querendo criar muita expectativa Não, em cima da PEN, pô Porque parece que todo ano é a mesma coisa, né Tal, do Brasil, é toda vez a mesma coisa né? Tipo assim, não tô querendo criar muita expectativa Mano, mas eu acho que amanhã a PEN ganha Os três jogos, beleza, bobear Passou da fase de grupo, dá pra ganhar o MSI Eu confio que esse ano sai Esse ano a gente vai ganhar essa parada aí Custe o que custar, beleza Os Emontes já dão o resultado O time da média Lions, tira a vitória em cima da Penguin. O que, que eu não faço pelo Brasil, galera? O que, que eu não faço pelo Brasil? Tá salvo aí, meu príncipe. Se falar que esse aqui não ficou bom, esse aqui eu fiz caprichado. <tos> Peta? Eu luto, será? Não, tem ninguém low Ixi, surtou Quadra, olha o Peta, É o primeiro penta de cards, galera Deixa pra mim, deixa pra mim Pega, Peta kill Peta kill, galera, olha o Peta do cards aí Se nós quisermos muito ganhar a luta, nós não ganhamos Vai lá, vai lá, vai lá vocês, vai lá vocês, vai lá, galera, vai lá, eu paro, eu paro, eu paro, eu paro. Vai, galera, vai, galera, vai, galera, vai lá o É errado eu querer fazer isso aqui, galera? Será que é muito errado, mano? Ex, Já vem deslizando o primezinho aí pra bailar... Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pelo amor de Deus, meus Tuzinho do, do Nordicene Uhul Olha a distância, galera Olha a distância, mano Olha a distância do engage, mano Ai, GG nessa porra aí, bora da GG mid. Kenzie, socorro. Tenho que trabalhar pra entregar. Tenho que trabalhar para entregar meio dia. flash é pra eu poder fazer, pelo amor de Deus. Que é isso aí, Merlin maluco? O flash do guerreiro aqui pra poder ir trabalhar, galera? Tá valendo, mano? Tá válido? Que é isso aí, meu guerreiro? O jogo tá mó difícil aqui em busca da, da segunda conta com o meu PDL. Como é que você faz isso com nós? Vai lá estudar, vai lá vai lá fazer o trabalho lá, beleza? Sempre por um bem maior aí, galera, beleza? Vai fazer as coisas que vocês têm que fazer lá, beleza? Nossa, eu vou mentir pra vocês não, mano Tô aqui no meio do jogo, velho Vocês devem estar olhando aí, eu tô aparentando estar tranquilo, né? Vocês devem estar olhando aí e falando ah, O Marquinhos tá tranquilo, né? Deve estar aparentando estar tranquilo Mas ah, eu tô com a vontade de cagar, mano Vou mentir pra vocês não, oh. mano Com vontade de cagar, mano Pelo amor de Deus, eu almocei demais Eu aparento estar com vontade de cagar, mano? Destroyou! Oh, oh, oh, Vai aonde, papai? Onde você vai, papai? Meu Deus! Tô procurando ele até agora. Eu Tô procurando viu ele.